No vídeo de hoje vou te dar 5 dicas, 5 estratégias para se vestir bem, no frio e com muito estilo. Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal. E se você ainda não curtiu o meu canal, peço para que você clique aqui para se inscrever. Aproveita e ativa o sininho para ser lembrado de todas as vezes que eu postar um vídeo. E já curta esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Damaso. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, muito frio. E eu sempre carrego uma blusinha, né? Um tricô na bolsa. Enfim, eu não saio sem uma blusinha. Mesmo quando a gente tá, assim, num dia mais quente, porque eu tenho muito frio. Então, se esfriar um pouquinho à tarde, eu já tô ali prevenida. E por isso, né? Quando vai chegando os dias... Sabe aquele dia que vai esfriando um pouquinho mais? Eu já começo a ficar ali um pouquinho, sabe, naquela bed, porque é mais roupa que você coloca. E eu não gosto de passar frio, então eu moro em São Paulo. Aqui a gente tem, às vezes, as quatro estações do ano em um dia só. Então, eu tenho que aplicar essas técnicas para eu não me dar mal. E acredite, eu já me dei muito mal com isso. De sair, por exemplo, de pijama, colocar o pijama por baixo, gente... É assim, terrível, porque vai esquentar e você vai ficar com calor. Fora que, assim, né? É para tua, para tua imagem, pessoal, isso é péssimo. Isso demonstra que você não tem estratégia para se vestir, você não conhece o teu estilo, não sabe quais são as peças-chave que você tem. E por isso você sofre, porque você fica com aquela preguiça, Ah, não vou pôr nada, não. Vou colocar mesmo pijama que eu ponho uma roupa por cima? Então, é aí que dá. Ruim. É que dá muito errado. Mas, né, como tudo tem o teu lado bom, eu lembro que é uma época que eu uso muito casaco. E eu amo casaco de frio. Eu tenho alguns hoje e eu vou explicar até mais pra frente, nas estratégias, como você vai escolher um casaco perfeito, um casaco bacana pra você. E eu consigo explorar bem esses casacos de, de inverno. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, sem mais demoras, essas cinco dicas, essas cinco estratégias para você se vestir com muito estilo. E assim, de forma muito, mas muito prática, porque vocês sabem que eu adoro moda descomplicada, eu adoro praticidade e tudo na minha vida, tudo na, minha, no, no, na composição dos meus looks tem que ser prático, senão eu não uso. Então, vamos lá. A primeira estratégia é o que todo mundo chama de efeito cebola, que nada mais é do que camadas que você vai adicionando ou você vai tirando do seu look só que assim esse efeito cebola ele pode dar muito certo usando as técnicas corretas ou ele vai dar muito errado e vai deixar assim você com cara de que colocou todas as roupas que você tinha Sabe, assim, aquela pessoa que não investe em roupa de frio? Que aí começa a colocar um monte de blusa e vai ficando aquele, aquele bolo, sabe? Vai ficando inchado até de tanta blusa e, na verdade, tá passando frio, tá sem estilo, não investiu. E isso reflete muito mal na imagem dessa pessoa. Então, esse efeito camadas é algo, assim, que eu uso há muito tempo e dá muito certo. Lembrando, tem que fazer do jeito certo. Então, primeiro a gente começa como? Com a base. Você vai ter uma base ali que você vai compondo e vai colocando o resto, né? As outras roupas. Então, a minha base é composta do quê, né? Uh, normalmente, frequentemente, eu saio assim. Calça jeans. Uma camisa ou uma blusinha de manga comprida, de malha. Uma dessas blusinhas fininhas mesmo. Só se tiver muito frio, aí eu coloco uma segunda pele. Um tricô. E aí eu coloco, né? Um... Um coturno ou uma bota, se tiver chovendo. E se tiver, assim, só um frio, um tempo firme, né? Às vezes tá aquele frio de rachar, mas tá sol. Eu coloco um, uma sapatilha ou o meu famoso tênis branco, né? Que eu amo. Então, eu faço isso. E aí, eu vou compondo com outras coisas, né? Porque não dá pra sair só assim naqueles, né? sabe? Tipo, 15 dias, assim, que dá aquele frio mesmo em São Paulo. É isso. Eu coloco um casacão ou um blazer bem estruturado, né, de lã, alguma coisa assim bem pesada. Porque não dá para usar aquele blazer mais levinho no verão para colocar por cima de tudo, porque não vai dar certo. Né? Assim, a gente tem que ter também bom senso. Você tem que ter o estilo, mas também você não pode passar frio só em nome, né, em prol de um estilo. Então eu já coloco um casaco mais pesado, um de lã ou um blazer também. E aí, para arrematar tudo, né? Porque tenho frio e eu acho que fica super estiloso, eu arremato com um cachecol, uma pastimina, um lenço, o que for, para cobrir o, o pescoço. Então, se você imaginar que de manhã, por exemplo, quem vai trabalhar e sai cedinho, tá muito frio. Aí, meio-dia, tá aquele calor que você não sabe o que, que aconteceu no sol. Assim, você começa realmente a suar. Então, o que você faz? Tira o casaco, Tira o cachecol e você tá ali com aquele look em meia estação. Se você tiver um pouquinho mais de calor ainda, é só tirar. Olha como é versátil. Tirou a, o tricô, colocou só, deixou a blusinha, a camisa e o cachecol também funciona super. É muito, muito prático. É, essa sim é uma moda muito descomplicada que eu acho que as pessoas deveriam investir. Principalmente aquelas pessoas que não têm ainda noção do que vestir, não tem muito estilo ainda para seguir, não tá se situando. Essa, essa técnica das camadas, né? Esse efeito cebola funciona bem. O que não vai funcionar, né? Como eu falei, se você começar a colocar aquele monte de blusa. Aí você põe um moletom, põe uma blusa de frio de lã por cima, aí coloca uma jaqueta jeans, aí aquele negócio vai ficando um Puff. Né? Também tem que ter é, essa sensibilidade, essa estratégia para você ficar com uma imagem bacana, apresentável, estilosa, elegante sofisticada. E aqui eu trouxe para vocês verem mais ou menos como que fica, né? se vocês usarem essa técnica que eu falei. Mas assim, gente, a base é você que vai montar. Você pode colocar uma, um short jeans, uma saia, um vestido, isso aí fica a teu critério. Eu uso porque o jeans é uma peça-chave, para mim a é calça jeans. Então eu me sinto confortável, me sinto estilosa, faz parte do meu estilo. Então é isso que eu uso, principalmente quando eu tenho algum compromisso que eu tô super atrasada. Eu já sei o que funciona, acabou. É isso. Então eu tô trazendo aqui, né? tô com a minha colinha aqui, um, uma moça que tá... Basicamente com o que eu uso, né, que é a calça jeans, ela dobrou essa barra pra ficar muito mais charmosa, colocou um moletom, eu não sei, não dá pra ver direitinho se é um moletom ou um, um tricô, uma camisa por baixo, então isso, a camisa já criou essa, a, o tricô já criou essa sobreposição muito bacana, né, da camisa com o tricô e colocou o que é por cima, esse casaco maravilhoso. Não precisa ser um casaco é, muito chamativo, funcionaria também aí um preto, um terracota, um bege, um camelo. É aquele básico que você vai incrementando e é aquele básico que vai ficando muito legal, muito sofisticado. Aqui, conforme eu falei, ela tá com o quê? Com uma saia, tá? Uma saia de couro. Uma meia calça dessas bem pesadas, né? Essas opacas, que é pra não sentir mesmo frio. Um blusão de lã, que não é aquele tricô fininho, né? Ele é um pouquinho mais encorpado para dias mais frios, mais gelados. E ela tá também com um casaco. Então, assim, é o efeito cebola. Ela tira isso, né? Eu creio que ela esteja com uma blusinha, né? Se eu estivesse no lugar dela, com certeza eu seria com uma blusinha bem fininha por baixo. Esquentou, tira isso, fica bem, fica, continua com o teu estilo. Esfriou, vai sair à noite ou saindo de manhã, muito cedo. Coloca o casaco, a bota também tá bacana. É isso, ponto. Não tem muito segredo, é saber combinar, coordenar as peças certinhas. Agora a gente vai para o segundo item que são os casacos. Como eu falei anteriormente, é muito bom você investir num casaco, legal, num casaco bacana de frio mesmo. Muita gente não investe. Eu vejo muitas mulheres falando: ah, para que eu vou investir? Eu tô no Brasil. Não faz tanto frio assim. Tudo bem, se a gente pensar no Nordeste, é óbvio, né? Se você não viaja muito para lugares que, que são muito frios, não tem a necessidade de você investir em casacos. Mas quem mora mais pro Sudeste e Sul, por que não? Porque vai esfriar. Não vai esfriar como em países né, da Europa, com países muito frios. Mas você passa aí um perrenguezinho se você não tiver um casaco bacana. E aí, assim, aquilo que eu falei no efeito camada. Vai colocar uma jaqueta jeans, vai colocar aquele blazer que usou no verão. Não vai ficar legal porque não é um blazer estruturado. O jeans normalmente não, não vai te deixar aquecida. Você vai colocar aquele monte de blusa, sendo que você poderia investir num casaco. E assim, investimento não é gasto. Então, não é que você vai comprar um casaco pra não usar. Por exemplo, tá aí... Um monte de gente usando casaco laranja. Vou investir num casaco laranja. Pra quê? Você vai usar uma vez só, não vai querer repetir, porque todo mundo vai te colocar né como uma mulher do casaco laranja. Então, investe num casaco mais clássico, de cor mais neutra. Uma cor assim que não vai chamar tanta atenção. De repente, um preto, um cinza, um bege, um camelo, já te ajuda aí. Se você quiser usar um pouquinho, tem né, aquele pé de que eu mostrei. É, tem os xadrezes também, que são bacanas. Mas assim, você pode manter nessa base. Mas é lógico, se você já começou a investir e quer, não, eu quero mesmo que o inverno seja super estiloso, não quero passar perrengue, eu tenho como investir, eu posso. Então você compra um casaco colorido, você compra um casaco estampado, né, com uma estampa mais forte. Eu comprei um, um casaco rosa. É né? onde jamais na minha vida que eu iria pensar num casaco rosa, mas eu tenho um azul marinho que funciona super bem. Então eu consigo usar muito mais, uh, esse casaco rosa com muito mais segurança, porque eu também tenho outros casacos. Então assim, não é que eu tenho um, um guarda-roupa repleto de casaco, 4, 5, 6, 10 casacos, mas eu tenho aqueles que são peças-chave para mim e eu consigo usar por muito tempo. Assim como esse rosa. É um rosa bebê. Eu usei e usei bastante. Ainda uso esse rosa. Então vamos analisar aqui alguns looks com um casaco para vocês se inspirar. Esse primeiro aqui tem um shape bem diferente, tá? Ele tem a estrutura bem diferente, a modelagem é, que não é convencional. Isso eu acho bacana se você manter, você consegue manter o preto, né? Essa cor mais sóbria e pode usar aí na modelagem. Aqui ela virou a, a manga, né? Você caberia facilmente também um, um cachecol, um lenço. Aí ela tá de jeans, poderia também colocar um moletom, uma calça de moletom que fica legal. Depende sempre, né? De como a calça. Se for uma calça de jogging, perfeito. Poderia colocar uma saia, um vestido. Então assim, é aquele casaco que você consegue usar com várias outras peças de roupa. Não precisa ficar limitado a uma calça de alfaiataria ou a uma calça jeans. E aí você consegue também explorar, né? Que eu acho muito bacana isso. Você consegue explorar uh, as modelagens e você deixa o teu look mais atual. Sem precisar ficar naquele look mais clássico, naquele casaco mais clássico. Aqui é um casaco bem alongado, que eu gosto bastante. Acho lindo não, não tenho medo de usar esse tipo de casaco, normalmente quando eu uso assim, eu tenho uns casacos mais compridos, é sempre com um tênis para não ficar também tão assim, é muito elegante, sabe? Aquela coisa muito clássica, então eu quebro tudo com tênis, com uma sapatilha, um sapatinho, sabe? É, sem salto, um saltinho bem baixo uma camiseta, um moletom por baixo, porque aí você joga esse casaco que é bem pesado, ele é chique, é um casaco sofisticado, e você faz essa esse quebra toda essa sofisticação, deixa com um ar mais cool, um ar mais descolado, quando você usa essas peças super esportivas. Então aqui, ela arrasou, caberia também até um boné. Tem muitas meninas usando boné e tem, eu tenho gostado bastante do resultado. Aqui também o um casaco bem oversized, eu gosto bastante. Primeiro que você pode colocar um monte de blusa, dependendo do lugar que você tá, se tiver muito frio. Você pode colocar blusas mais amplas, não precisa ficar com aquele uh, aquele modelo, sabe? Aquele shape mais fit, você consegue aí ousar bastante. E ela aqui, ela tá com uma calça reta, mas também poderia ser uma wide leg, poderia ser uma pantalona. Gente, dá para usar com muita coisa, é só você... Entender qual é a tua peça-chave, aquilo, é, põe, só pôr na tua cabeça. Eu vou usar por quanto tempo? Dá pra usar com a minha calça jeans preferida? Dá pra usar com aquela calça maravilhosa que eu comprei? Eu consigo usar com vestido? Eu consigo usar com a saia? Eu consigo usar com short jeans? A partir daí você sabe que aquela peça é uma peça-chave para você. Terceira estratégia é a meia-calça. A meia-calça às vezes é muito negligenciada. Às vezes ela fica lá escondidinha, sabe? Você fala, ah, vou pôr uma calça jeans mesmo e tá bom. Eu já fiz muito disso. Mas se você tem uma calça, uma meia calça bem legal, que te deixa quentinha, sabe aquelas fio 80? Tem até umas que é 120 e tal, que ela é bem grossa mesmo, opaca. Você consegue perfeitamente usar mini saia, shortinho, vestido bem curtinho, sem passar frio. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? Você também precisa de conforto. Mas só o conforto também, às vezes, não vai fazer a tua imagem bacana. Teu look legal. Então, por que não unir conforto e estilo? E é isso que a, que a meia calça vai fazer por você. Então, você pode usar essa meia calça bem opaca, se tiver muito frio. Pode usar uma com desenho. As desenhadas são bem bonitas. Tem desenho de tudo, quanto é tipo. Para a mulher que gosta de se sentir mais sensual. Para a mulher que gosta de, de uma calça... Que é, ela remete, né? Uma renda. Tem aquela de coraçãozinho, que são as mais fininhas também. Que são bem legais. Então, todas essas meias calças. E, ah, e tem também as coloridas. Tá? É pra quem quer usar um pouquinho mais. E não precisa, sim ser um colorido laranja, amarelo. Eu comprei uma que é roxa. É um roxo bem escuro. E dá pra usar, sim facilmente. Não fica aquela coisa berrante. Tipo, nossa, aquela menina tá numa meia calça é, muito muito chamativa, ou você vai começar a se sentir mal, porque, puxa vida, parece que eu não, não me encaixei nisso, né? Então, analisando esse primeiro look, é uma calça, né? Uma meia calça cor beterraba. E aí ela fez o quê? Colocou um vestido que poderia facilmente ser um vestido de, de alcinha, um vestido de verão, de poá, colocou uma jaqueta jeans por cima, pronto, fechou. Sabe assim? Poderia ser uma meia calça preta? Poderia. Poderia ser marrom? Poderia. Poderia ser cinza, poderia ser a cor que ela quisesse, amarela, escolheu essa beterraba. Entende que assim, vai muito também do teu gosto pessoal, o teu estilo tem que andar sim casado com o teu gosto pessoal, senão não adianta, não adianta você criar um estilo maravilhoso que não tem nada a ver com você. Você vai se sentir mal, vai se sentir diferentona, vai causar um monte de problema, então cuidado com a cor que você vai escolher. Essa aqui mais ou menos no mesmo, na mesma pegada, né? Com esse vestido preto, ela tá toda né, all black. Essa meia de poá, de bolinha, é maravilhosa. Ela remete uma coisa mais, assim, um pouco mais... Traz um pouco mais de romantismo, mas ela tá super urbana com, essa, com esse preto essa jaqueta de couro também. Então, assim, é, são, é, é praticamente o mesmo look, né? Vestido, meia calça. E jaqueta de couro, mas com estilos completamente diferentes. É nisso que você tem que prestar atenção. E aqui, assim, diferente de tudo que a gente viu. Um vestido super estampado, né? Ele tem aí essa manga mais comprida, bufante. É um vestido que remete mais, assim, a uma coisa mais romântica, Tem essas esse floral. Mas ele também, né, deixa esse ar mais pesado porque ela colocou acessórios que pesam mais o look então faz esse contraste essa bota maravilhosa que ela tá usando meia calça preta esse cinto também com essa fivela bem aparente então são é, elementos que você vai criando e que vai deixando o teu look completamente diferente são três looks com vestido e três looks completamente diferentes para você usar no inverno onde né a meia calça é a protagonista ela que dá o tom todas elas poderiam estar com esse vestido sem a meia calça com uma um tênis ou uma sandália como a gente tá aqui trazendo para o inverno para o frio a meia calça cai super bem seja ela estampada seja ela colorida ou preta aquela clássica a quarta estratégia que eu vou trazer para você é o cachecol como Assim, como me ajudou ter um cachecol, investir em cachecol? Porque até então eu tinha uma pashmina que era bem levinha, né? e comprei uma outra. De repente eu fui entendendo que era um acessório que eu podia explorar bastante, né? Quando eu falo de cachecol, gente, cachecol, pashmina, lenço, às vezes até aquela a bandana, você consegue usar de várias formas. E isso é é um acessório que ele vai assim fechar o teu look ele vai ser co é como se fosse a terceira peça tá ele vai finalizar o look de forma super estilosa e assim sabendo coordenar você não tem esforço algum a mesma coisa do cachecol eu falo para o casaco só que o cachecol você consegue explorar uh, de mais formas Tá? Você consegue ter um colorido, um xadrez, um vermelho, um amarelo, um preto, um cinza. Porque ele tem um baixo custo, né? um custo mais baixo que um casaco, por exemplo. E é um acessório que você vai usar, assim para deixar o teu look estiloso. E também para te deixar quentinha, né? te deixar bem aquecida. Então vamos lá aos looks. Essa aqui eu trouxe é, especialmente porque é uma gola. Né, uma gola de tricô, essas golas funcionam muito, assim, bastante. Uh, eu comprei uma um tempo atrás e assim, quebra um galho danado, porque não precisa de esforço, é super prática, é descolada, você não precisa ficar fazendo aquele monte de nó, aquele monte de amarração, é só você colocar e tá pronto. E assim, tem no mercado de várias cores, de várias formas, de vários formatos, então você pode ter uma gola bem cheiona, uma gola mais molinha, de malha, de tricô, de moletom, de soft, tem vários tipos de material. Então é só você escolher qual que você gosta mais, aquilo que vai agregar mais pra tua imagem pessoal. Esse aqui, por exemplo, eu trouxe porque é um, é um cachecol estampado. Por que não estampado? Tem xadrez, é a mesma coisa, gente, xadrez... Uh, listrado, esse de animal print, né, de oncinha, que tá muito legal, olha como ele deixa o look mais sofisticado. Não é aquela coisa de, ah, ela tá muito perua, não, ela tá super bem, tá super estilosa, tem a cara dela, tá usando, é isso, ponto. Escolha um, um estampado que você goste, tem os degradês, eu usei tanto degradê, porque eu não sou de muita estampa, então, você consegue aí, é, deixar, é, trazer o teu cachecol, a tua pashmina com mais. Uh, deixar ele mais descolado e deixar o teu look também bem mais bonito. É aquilo mesmo para arrematar. E as pashminas grandonas, eu gosto muito, mas muito mesmo. Primeiro porque uh, se você vai sair e você não quer levar um casaco muito pesado, você tá com uma. Uma blusinha simples, levou a pashmina, você consegue praticamente fazer um casaco com ela, igual ela tá fazendo aqui. Se você colocar um cinto, então pronto, né? Fechou o look aí, realmente vai parecer um casaco, um, um, uma blusa é, de tricô, sabe? Aquelas que são mais oversized, que são mais larguinhas. Então você consegue usar também... É, não só, né não, consegue aquecer não só o pescoço, essa região do pescoço, do colo, mas também os ombros, as costas, você consegue também fazer uma porrada de combinação de amarrações legais. Começou o inverno, começou a consultora de moda fazer amarração. Só jogar no YouTube, porque tem assim muita coisa, eu como gosto de praticidade, tenho dois nós que eu gosto bastante, faço esses nós e ponto, eles me atendem o inverno inteirinho. Quinta e última estratégia, é assim, o queridinho da estação, que todo mundo tá usando, tá, tô falando aqui de tendência, olha que bacana, que é o coturno, e o coturno tem nome e sobrenome, tá, é um coturno, mas o tratorado, as fashionistas estão usando bastante, né, quanto mais tratorado, mais estiloso seu look fica. Volto a falar a mesma coisa que eu falei de todas as outras peças. Esse tipo de coturno tem que ser, tem que fazer parte do teu estilo. Não adianta você não gostar de, de sapato muito pesado, colocar um, um look desse, que você vai sentir que teu pé tá grande, que você não tá de acordo. Ah, porque eu comprei? Vai se arrepender. Então, pode ser um outro tipo de coturno também. Tem as botinhas que imitam coturno. Não se prenda a nome, tá? Mas se você quiser e for um pouco mais descolada, super. Eu comprei um coturno, porque eu amo coturno, assim, desde que eu era criança mesmo. Desde os 9 anos que eu uso coturno. Eu comprei um há uns quatro anos atrás. É, quatro anos atrás. E ele é de verniz. ele é maravilhoso. Eu uso bastante. Eu uso desde aquela época, meu coturno, de verniz preto. Então, hoje, eu tô bem... Na fita, não precisa comprar um coturno é, que não tem nada a ver comigo, porque eu tenho um já que eu uso e uso bastante. Também não precisa ficar pegada só no coturno preto, tá? É, principalmente aqui em São Paulo, na Galeria do Rock, tem coturno de tudo quanto é cor. Tem branco, tem vermelho, tem vinho. Mas se você é de outros lugares e tem essa dificuldade de achar essas cores mais vibrantes, é... Você pode usar também o marrom, né, que eles chamam de conhaque também, que ele é um pouquinho mais fechado. É muito bonito, é muito estiloso e sai, assim, dessa, dessa trend que todo mundo está usando, o mesmo coturno, da mesma cor, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, analisando aqui esse primeiro look, é um coturno marrom, né. E assim, vê como ela está super despojada. Tá usando a gola que eu acabei de falar, esse, esse boné, esse cap que é muito bonito também, e assim, deixou de combinar porque é marrom? Não. Não deixou de combinar. É questão de estilo, é questão de gosto, é questão de como você está se sentindo a respeito disso. Olha esse preto tratorado, disso que eu tô falando. E assim, ela tá clássica, né? Como a maioria das mulheres estão se vestindo hoje. Que é a calça mais soltinha, a wide leg, o cotorno bem pesado, super pesado, preto e uma camisetinha. Aí caberia também... Um cardigan, uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro, um moletom, tá? É só para vocês entenderem que tem diversos tipos de coturno. Não precisa seguir uma tendência só. Você pode agregar o teu estilo com as tendências. Você não precisa ficar presa a elas. Esse outro look também tem um pouquinho mais de cor nesse coturno. E olha só que simplicidade, gente. É uma blusa, né? Por cima. Um vestido... Meia calça, olha quanta coisa né, que eu já falei aqui, parece assim que ela foi agregando tudo que eu falei e montou esse look com coturno no final. É disso que eu tô falando, tá? Você tem que pegar tudo aquilo que tá dentro do seu estilo e usar. Se você odeia usar gola, não usa gola. Se você não gosta de pashimina, não use. Não gosta de coturno, não usa. Coloca tênis, coloca bota. Eu só tô colocando aqui pra vocês as estratégias que funcionam pra mim e pra um monte de gente também. Mas, lembra, tem que ser sempre, sempre, sempre, sempre dentro do teu estilo. Então, eu deixo aqui essas estratégias. Quero que vocês repensem e mandem esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês uh, conhecerem. Mulheres que precisam ouvir isso. Vamos ser mulheres que empoderam outras mulheres. Não vamos reter informação. Vamos passar isso para frente. Eu quero que mais e mais mulheres se sintam bem, se vistam bem em qualquer ocasião. Sem precisar... Uh, ficar ouvindo regra, sem precisar ficar anotando o que, que alguém falou para usar. É só se inspirar, saber aquilo que gosta ou não e usar de forma confiante. Se você ainda não me segue no Instagram, é o arroba E se você ainda não se inscreveu, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo e manda para alguém. A gente se vê também nos próximos vídeos e lá nas minhas redes sociais. Até mais!